Bom dia, tudo bom pessoal? Meu nome é Renata De Queixe, eu sou advogada em Direito Bancário. Semana passada, nós falamos sobre a necessidade né, do banco no dia a dia, no nosso dia a dia. Todo mundo precisa estar em banco, pagar boleto, fazer um depósito, fazer uma transferência, um PIX, não é verdade? É e eu também falei sobre abusividade né, de taxas, caso você tenha pegado algum empréstimo no banco. O que é abusividade para você? É abusivo só porque você está pagando caro? Mas esse caro é também para o judiciário ou para o banco? Né? Então vamos falar sobre isso, talvez esclareça para você que tem parâmetros né, para entender como a taxa é abusiva ou não. Existe o Banco Central, que ele divulga, né, dependendo da operação que você fez no banco, o tipo de contrato bancário, existem as taxas médias de mercado. Então, tem que verificar se a taxa do seu contrato está dentro da taxa média de, de mercado, informado pelo BACEM. Se essa taxa do seu contrato estiver o dobro, mais que o dobro da média divulgada pelo Bacen, é uma taxa que pode ser entendida como abusiva. Pessoal, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.